Gente, assim, né? É eu, eu, tô muito cansada, gente. Sério, eu fico nessa cama o dia todo. É, é um absurdo, gente, é um absurdo isso. Ninguém me pega no colo, ninguém faz minhas vontades. Eu tô triste demais. Eu fico nessa cama sem poder fazer nada, né? Eu não posso sentar o corpo do cachorro, não posso dar banho no cachorro, não posso fazer nada. Não posso limpar a casa aqui, nem mamãe. Não posso fazer comida aqui, nem papai. Não posso lavar a pato. Pode ficar na cama. Eu posso, né? Hum.